Bom dia, meu nome é Fábio, esse é o canal do lado de cá e hoje eu tô fazendo esse vídeo para contar pra você como que a minha filha quebrou o braço e se eu não tivesse plano de saúde quanto que essa brincadeira iria custar para o meu bolso. Esse vídeo não é para te deixar com medo, e muito menos para que você mude seus planos ou seus sonhos por causa das informações que eu vou passar nesse vídeo. Mas eu espero que as informações que eu vou passar hoje nesse vídeo sirvam de alguma maneira para que você se planeje melhor, principalmente se você estiver saindo do país, seja a estudo, turismo ou trabalho com família, com crianças pequenas. Muitos de vocês já sabem, provavelmente já viram aqui no canal ou na minha página do Facebook ou Instagram, que eu tenho uma filha de 6 anos e como qualquer criança normal, ela não para no lugar. Pois bem, esses dias atrás teve um acidente aí, ela caiu, machucou o braço, tava doendo, eu coloquei gelo, começou a inchar, coloquei ela no carro e levei pro pronto-socorro. No pronto-socorro começou a doer mais e mais, ela tomou remédio para dor, não passava dor, tiraram o um raio-x e viram que... O cotovelo dela estava quebrado. Porque era sexta-feira à noite, nesse hospital que eu levei ela, não tinha um ortopedista pediatra de plantão para poder decidir como que ia lidar com a fratura do braço dela. Então nós tivemos que ser transferidos para um outro hospital. Mas o outro hospital não era tão longe é tipo dois quarteirões da onde a gente estava. Chegando no outro hospital, eu conversei com o ortopedista pediatra e, e ele falou que, devido à fratura dela, eles iam ter que colocar dois pinos no braço dela para poder segurar o osso no lugar até que sarasse. Só que eles não poderiam fazer naquela noite, que já era mais ou menos umas 11 da noite. Eles iam ter que fazer no dia seguinte, às 8 da manhã. Então a gente ia ter que ficar internado no hospital até a manhã seguinte. Ela ia ser preparada para uma cirurgia. Então ela ia ter anestesia geral, só para poder colocar esse pino. Que nem cortar, cortou. Foi um pino por cima da pele. E depois eles iam engessar por cima do pino para poder uh, como fala imobilizar o braço basicamente foi isso que aconteceu ela quebrou o braço às quatro da tarde às cinco a gente chegou no hospital chegou lá não tinha o pediatra o ortopedista pediatra de plantão nós fomos transferidos para um outro hospital de ambulância dois quarteirões dali chegou lá conversei com o ortopedista pediatra ele falou que a gente ia ter que ficar a noite inteira lá para poder fazer essa mini cirurgia para poder colocar os pinos e engessar o braço dela. Às 11 e meia da manhã do dia seguinte, a gente já estava em casa já. Então a gente ficou um total das 4 da tarde da sexta-feira até 11 e meia da manhã no sábado. E agora eu vou falar para vocês quanto que essa brincadeira ficaria para mim se eu não tivesse plano de saúde. E eu estou falando se eu não tivesse plano de saúde porque o jeito que funciona aqui é o hospital manda conta para o plano de saúde. O plano de saúde vai negociar com o hospital o valor para poder baixar. E daí desse valor completo eu pago só uma porcentagem do total que o plano de saúde negociou com o hospital. Deu para entender, mais ou menos isso. Mas se eu não tivesse um plano de saúde para poder fazer isso, e diga-se de passagem, eu pago quase 600 dólares por mês de plano de saúde para três pessoas. E se eu não tivesse esse plano de saúde, quanto que ficaria? Eu tô vendo aqui, eu abri aqui no, no site do plano de saúde, aonde eles mandam, o hospital manda conta para o plano de saúde antes de fazer a negociação. Então eu tenho uma lista aqui de quanto ficou cada cada coisinha que eles fizeram no hospital com a minha filha. O primeiro item aqui na lista foi da imobilização do cotovelo, que custou 3.055 dólares. 3.055 dólares é a conta que o hospital mandou para o seguro. Se não tivesse seguro, o hospital estaria mandando para mim essa conta. Então, para poder engessar o, o, o braço, ficou 3.055 dólares. O segundo item foi a anestesia. Que eles deram nela para ela pra poder colocar os pinos, para ela poder estar tá dormindo. A geral né? para ela estar tá dormindo quando colocar os pinos. Ficou em 1.800 dólares. 1.800 dólares seria eu recebendo essa conta se eu não tivesse seguro. O terceiro item, presta bem atenção. O terceiro item, lembra que eu falei que teve uma ambulância que pegou a gente de um hospital, levou para o outro, dois quarteirões? Esse é o terceiro item, é o valor dessa corrida de ambulância de um hospital para o outro, dois quarteirões. Não demorou nem três minutos, custou. 1.100 dólares. O quarto item é a visita do primeiro médico que viu a gente no pronto-socorro, no primeiro pronto-socorro que a gente foi. Ele ficou acho que uns dois ou três minutos com a gente e depois desapareceu. Isso daí custou 759 dólares. Isso porque ele ainda falou que não podia fazer nada e tinha que mandar para outro hospital. Então ele só viu ela, deu remédio para dor e mandou para outro hospital. O quinto item aqui é a tala que eles usaram. Para poder transportar ela de um hospital para o outro. Porque eles já sabiam que estava quebrado no primeiro hospital. Então colocaram ela numa tala. Para ela não ficar mexendo para não ter dor. Para chegar no outro hospital. Essa tala. Malemar. Foi feita malemá, Custou 441 dólares. Daí chegando no segundo hospital. A gente viu um outro médico. Antes do pediatra. Antes do ortopedista pediatra. Essa visita desse outro médico. Só para poder fazer, ver ali como que ela estava. Custou 795 dólares o raio-x que teve que fazer no primeiro hospital e depois teve que fazer de novo no segundo hospital porque eles não conseguiram transferir os arquivos do primeiro hospital para o segundo ficou em 65 dólares no primeiro hospital e 65 dólares no segundo hospital foram três raio-x, é, três do cotovelo, um de cada ângulo do cotovelo daí tem uma outra conta aqui que é uma conta de uma outra médica que viu ela mas eu não lembro dessa outra médica mas tem uma outra conta aqui de uma outra médica que viu ela no segundo hospital de 2.668 dólares. E o próximo item foram os pinos que colocaram no cotovelo dela, que custou 216 dólares. E agora, meu amigo, tenho certeza que você vai cair das pernas, porque esse último item aqui dessa lista é um item é, a, a estadia da noite inteira e a cirurgia de manhã. Ficou em 19.795 dólares. 19.795 dólares para ficar uma noite no hospital mais ou menos, acho que não deu nem 12 horas, e fazer a cirurgia de manhã. E para finalizar, essa brincadeira toda saiu num total aí de 30.768 dólares por em menos de 12 horas. Então eu espero que esse vídeo, essa minha experiência, tenha servido de alguma maneira para te ajudar a se preparar um pouquinho melhor para quando você for sair do país. Seja a trabalho, a turismo, a negócios, a estudo. A... Com doença não se brinca e saúde aqui nos Estados Unidos é muito caro sabe todo mundo sabe disso e é lógico que existem aqueles que, que vão para o hospital dão nome, nome falso e desaparecem e nunca pagam mas eu acredito que as pessoas que assistem o meu canal têm um caráter um pouquinho melhor que isso eu acredito que vocês não são desses que vão fazer isso então sabe quando você chegar aqui nos Estados Unidos se você está vindo a turismo, compra aquele plano de saúde que as empresas de turismo oferecem para você para te proteger no tempo que você vai ficar aqui. Se você está vindo a trabalho, se você está vindo para estudar, para ficar um tempo mais prolongado, assim que você chegar aqui, já procura um plano de saúde. Já procura algo que vai te ajudar com as contas caso você, ah, caso você vá para o hospital. E eu sei que muita gente vai colocar nos comentários aqui embaixo, mas Fábio, quanto que você vai ter que pagar disso tudo? É, eles não mandaram a conta ainda, eles ainda estão calculando, mas eu estou estima estimando aí mais ou menos uns 3 mil dólares. Então mesmo assim é um valor que eu não estava esperando gastar, mas que não é tão caro quanto 30 mil. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha servido de alguma maneira para você. Te vejo no próximo vídeo, até mais, tchau.